beleza? Olha, vou estar te passando aí agora o solo da música Jesus Tem Força da Neide Martins. Foi um pedido aí do Jonatas Andrade. Deixa eu ver se acertei todas as informações. É isso mesmo, acertei. Rapaz, agora memória tá boa hoje, tá? Então é o seguinte, se você quiser aprender alguma música que não tem no canal ainda, comenta aí embaixo. Se você gostar da aula também, comenta aí embaixo ou dá ajuda a nós, né? Então faz uma força aí pra dar uma ajuda pra gente, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho para não perder as notificações tá? E, pelo amor de Deus, comentei porque assim eu sei se o conteúdo tá servindo ou se não Beleza? Então é sim roda a vinheta! Bom, então vamos lá Solinho que tá bem simples, tá? Tem só uma partezinha mais rapidinha, mas é, é tranquilo Vou deixar o patch aí da G5N para vocês, ok? O nosso patch aí, uh, o timbre está assim, né? Ok? Delay, ó, batendo no tempo da música, certo? Então, a gente vai começar aqui. Eu vou deixar disponível para download, tá? O patch. Ah, para você que pode, pode ter gente que não, não usa a G5N, né? Estou utilizando o Tube Screamer no começo, amplificador rectifier, a caixa do rectifier, tá? o gabinete, né? Depois eu tenho ali o delay, ok? Nada muito complicado, o timbre tá, tá bem simplesinho, mas tá bem eficiente também, ok? Então a gente vai começar aqui, ó, seguindo pela tabulatura aí, tá fácil, fácil, fácil, fácil, ok? Então vamos lá, vou fazendo as observações necessárias aí no, percorrer, no decorrer do vídeo, né? Percorrer não, no decorrer, ok? Então vamos lá, ó. A alavanca né então ó. depois você vai pegar aqui ó ok ó certo pausa rápida no vídeo tá gostando aí do conteúdo que a gente tá disponibilizando para você tá achando legal aí, quer aprender um pouquinho mais ainda, quer aprender com a nossa metodologia, tudo simplificado, como a gente costuma fazer no canal aqui, tudo devidamente explicado, então aparece com a gente no curso Evolução, é o curso que eu desenvolvi, foi tudo devidamente estruturado aí pra você que é guitarrista da igreja, ou pretende ser, ou talvez goste das músicas que são tocadas na igreja e queria tocar em casa, tá? Essa é a sua chance. Então aparece o nosso curso, prometo que você não vai se arrepender, vou estar prestando suporte lá, tirando todas as suas dúvidas, Beleza? Então dá uma olhada no link da descrição, evolução, guitarra, gosta que eu do zero eu improviso. Beleza? Então bora voltar pro vídeo aí. Na partezinha mais rápida a gente vai pegar aqui, ó. Então, ó. Depois alavanca de novo, ó. Ok? Então, ó, juntando aqui todas as partes até agora, né? Então a gente tá aqui. Depois é um esqueminha de pedal point, né? Depois você pega aqui Eu faria no final com a alavanca, né? Certo? E aqui a gente finaliza o solo Beleza? É bem simplesinho Basta você repetir várias vezes aí Que você vai ver que o aprendizado vai ser bacana Beleza? Então espero que tenha te ajudado aí Um grande abraço e até o próximo vídeo